Gente, não, onde que a gente tá hoje, né, Ian? Ou o nosso carro? Tô brincando, tô brincando, não nosso carro, não. Ixi, ali tem um alarme, Rafa, Ian. Rafa, ah, Ian, vem cá. Vem cá, para de correr. Ali tem um elevador. Ai, meu Deus. Não, entra aí não, Ian. Entrei, não. Ian, entrei, não. Onde que tá? <risos> Gente, aqui tem um alarme, ó. É que você não pode pegar o carrinho, né? Porque você não desperta o alarme. Deixa eu ver. Vamos outra... Vem. Vamos entrar lá. Cadê? Meu Deus <risos> Imagina, imagina tocar o um alarme. Gente, eu esqueci de falar. Deixa o seu like, se inscreva no canal ativa o sininho de graça pra gente ver todos os vídeos de novo. E Se você quer assistir, se prepare e foda-se. Uuuuh! Cadê ela? Cadê ela. Ela. ela? ela tá aqui. Ela tá aqui jogando? Tá... Ai, que ela tá aqui. Ela tá aqui, <risos> Jesus. Jesus. Então, vamos, vamos passar pra lá, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, Três, pera. 3, Vai passar para Passar passa. 3, dois. 3. O eu vou Ela vem pra cá, vem pra e Vem! Vem! Espera eu! eu... eu... eu Gente, é muito duro. Eu tô com medo. Vem pra cá. Baixa. Rian Ian, vem cá, desce daí. O okay. quê? Vem, Ian, sai daí, sai daí. <risos> Abriu, abriu o portão. Vem, vem, vem, vamos filmar. Vamos filmar, vem, vem. Gente, abre o portão. Gente, filmar. Vem. a gente, fechando o portão. Irmão, é muito top, vamos, vamos, vem. Escute. O que, é que tem lá no treino, né? lá? que é que tem? Você é muito top aqui, não é? Sai daí, hein? Não conhece, não pode. Vem pra cá. Tem trem de limpeza, né? É, gente, tem trem de limpeza. Vamos pra ler isso aí. Ai, Baixa, baixa, baixa. Baixa, Arniel. Baixa, desgraça. Calma, rocha. Cala a boca, desculpa. Vai, Ai, eu tô do meu demais. É Chee, chee. Are Cadê? Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, Tá aqui. Tá aqui. Gente, eu vou pausar o vídeo. Vai, vai, vai, vai. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem cá, vem cá. minha, Iã. Iã. Iã desgraça é de você Rian gente o Rian sumiu Rian Rian Rian Rian Rian Rian Não tá aqui, fiz isso, já não ah, ah, que deu o certo esse então, vim pra cá, cadê a alicólio? A gente tem que ir lá, a alicólio sumiu, a alicólio sumiu. Gente, a gente tá... A gente tá brincando. E agora não, a gente tá... Cadê ele alicólio? Ela sumiu, a alicólio! Bate no C. Que nem bico. ia yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Perder, né? aqui nesse condomínio. Não, mas a gente sabe onde que a gente tá. Gente, a gente tá fazendo um vídeo aqui. Mostrando o condomínio e brincando ao mesmo tempo. A gente, a gente. Tá. Tá. Tá caindo. Um, meu, meu. O que é isso? Imagina o Face aparecer? Imagina o Face aparecer? O que é. Gente, meu Que tá... Já sei, eu não tinha que esconder. Nossa, aqui, gente. Aqui tá fazendo um freio. Está fazendo um freio. Não. Vou esconder. Gente, eu Gente, não posso respirar. Sabe por quê? consigo um pouco. Meu Deus, eu é morto. eu acho que eu vou. Acho eu vou por ali pra tentar encontrar a Rian. Moço. Eu tava pensando que você tava aqui. Eu tava lendo esse torcedor na minha pra cá eu já odeio. Meu Deus, é muito brabo. Gente, pera. Vem pra cá, filho. Gente, por favor, aqui, né? A gente Ai, ai. Então é isso, gente. Dá esses moços pra vocês. Deixa o like. Vocês se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Eu vou gravar outro vídeo aqui da Bye. Uh -huh.